não é mais de corrigir ninguém no mundo Não é saber se vai ter mais um milênio né? Não é saber se tem algum mestre falando que o mundo vai acabar Quem vai é esse método, hein? Onde é que ele tá? está? É? Ele deve tá, tá circulando por aqui, ó Sabe? Aqui não, não em presença ele não é está esse, esse suposto mestre. Tá? Ele está circulando no universo aparente de alguém ali tá? Então quando nós despertamos disso, todos os seres que aparentemente estão vivendo aqui, todo mundo pensa que está vivendo aqui com esse corpo, não é? Tá não tá? é? Que, que, que, vamos ver o que, é que a pessoa consegue imaginar se todo mundo, mundo é, encadrasse, por exemplo, esse mundo nosso, esse mundo aparente nosso, com todas as pessoas que estão nele, já não portas agora. mostra está vivo eu nunca nisso? isso jeito que esse corpo se mostra para nós está é vivo né então a todos é uma verdade toda ou as coisas saem amareladas que tá corre oh a verdade. pa né? pa uhum. Opa, pa pa tá pa tá, tá, tá, tá, uhum. é? Porque então, pa pa pa pa pa meu reino não é pa é. mundo. E o um outro sem essa consciência é o sonhador. O Cristo não enxerga é isso. Certo. Cristo não então, enxerga. Então, se eu sou o Cristo, eu vejo a, eu então, para a humanidade toda lá. Por quê? Espírito. Espírito. Então, então, eu vou, vou explicar. explicar. Esse, esse corpo visível da aparência tem é. é tanta vida quanto a, a vida do um ser é, refletido no espelho que está se movendo a mesma vida. Ele está vivo? É? Essa sombra está... Olha o braço vivo no céu Está vivo? Não. Não tem vida nesse braço Ele está vivendo Mas a vida gerou esse braço de Cristiano É aí que a coisa começa a ficar interessante tá? Não existe espírito no corpo carnal Certo? É aí que está é o negócio agora, assim. é, é aí que está é o negócio Não existe... A pessoa pensa assim Não a crenças a crença, a teológicas que o ser humano é um grupo físico e carrega o espírito dentro dele. E a gente aprendeu. Aprendeu, mas ninguém prova. É né? Ninguém prova é isso. Um mortal comum. Essa que é a questão. É exatamente, exatamente. A ideia é de a gente vivenciar, vivente, mas a gente que deixar de ser o, o, como, o ser humano comum. Não, não, não. Pelo contrário, quanto mais, aí entra o paradoxo das coisas. Quanto mais a pessoa descobre isso, mais ela, ela vai ser o ser humano comum. Só que um ser humano comum sem cobrança. Ah, meu Deus. É, é essa que é a diferença. Acontece para acontecer para esse corpo, é. não está acontecendo nada comigo, é não exatamente. Mas enquanto esse corpo estiver aparecendo como real aos olhos do mundo, tá? ele vai estar em harmonia, um por quê? Porque o mundo sentenciou isso daqui e a pessoa, inconscientemente, está, está sendo influenciada pela mesma coisa. Entendeu? Ninguém mais vai marcar um encontro aqui nesse porão. Vamos um marcar um encontro aqui 500 anos aqui, por quê? Já existe essa crença lá que não, que não tem esse tempo aonde? Percebe? Como é que funciona a crença coletiva? Isso não é uma coisa que você trabalhava superficialmente. Sabe? Enquanto fica a só no intelecto, tudo bonitinho o intelecto da, da parte consciente do ser, aquilo fica, fica o negócio é bonitinho. Mas não tem aplicação prática. Quando que é o real? É saber que eu marco esse ponto no porão daqui 500 anos. Quem quer marcar com isso? Vou fazer um aparelho aqui. Tá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 é que nós vamos ver, ou seja, que vimos daqui a... esse porão vai ficar na história nós vamos dar nada a esse porão não é claro a vida, a vida muda aqui, muda a carência da coisa né? e me suficia colocar que Cristo não sofreu, né? comprar a equação passada, outra coisa exatamente, o resto, né? se ela não sofreu, se trata não se trata com essas coisas a questão de sofrer, a questão de sofrer é um negócio é, também relativo De crença você sente. Então não tem nada a ver o sofrimento com isso na sua estamos Não tem com o mundo aparente. Não tem nada a ver com a realidade. São coisas que não tem nada. É todo mundo que tentou associar isso, filosoficamente, se deu mal. Todo mundo. Não tem aquele pessoal que estiver lidando com o mercado, né? por exemplo, que vive outros animais? Tem um tempo. Alguém acaba fazendo sapato? Esse pessoal aí? para pensar entende? e outra coisa será que esse todo aquele animal, animal morreu? Foi isso. aí chega no mundo parede certo? É. ou alguém acredita que Deus criou todos esses rebanhos de aí para deixar sacrificado alguém passa na ideia de alguém participou de um plano divino essa cena nunca existiu nunca, nunca morreu um bovino certo? Quem é que encheu esse movimento para uma trança? O tal do sonhador. Por isso ah, que isso aí na Bíblia, né? Verão, união, leão, passando junto do cordeiro. São imagens simbólicas, vai dizer que onde a pessoa enxerga a aberração, a imperfeição, a harmonia é onipresente. Isso não se altera. Tá? Eu coloquei na introdução do então, Assim Como Já é lá, aquela questão da diferença aí entre é, transformação mudança de aceitação, existe o que se chama transformação de...